E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos estudar as funções compostas e vamos aprender a identificá-las. E claro, se você não tem nenhuma noção desse conteúdo, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos de álgebra da Khan Academy e lá tem muitas aulas a respeito disso. E claro, eu estou revisando esse conteúdo porque é algo que utilizamos bastante no cálculo principalmente quando falamos de regra da cadeia. Ok, então vamos revisar o que é uma função composta. Digamos que eu tenha aqui uma função f de x igual a 1 mais x e uma função g de x que é igual ao cosseno de x. Qual seria a função f de g de x? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, vamos lá. Uma maneira de pensar nisso é que, agora, a entrada de f não é mais x, e sim g de x. Portanto, aonde estiver o x, nós vamos colocar a função g de x. Portanto, f de g de x é igual a 1 mais g de x, sendo que g de x é igual a cosseno de x. Com isso, no lugar de g de x, nós podemos colocar cosseno de x. E uma maneira de entender isso é que eu estou colocando, no lugar do x, a função g. Então, x vai para a função g, o que produz g de x, e que você pega e coloca dentro da função f, ou seja, a saída de g de x nós colocamos na função f, e o resultado disso vai ser f de g de x. E, com isso entendido, Vamos ver se conseguimos expressar alguma função como a composição de outras duas funções. Vamos dizer, então, que eu tenho aqui uma função g de x, que é igual ao cosseno de seno de x mais 1. E eu quero que vocês saibam que existem diferentes maneiras de escrever uma mesma função como composição de outras. E, sabendo disso, eu sugiro que você pause o vídeo e tente escrever essa função como composição de outras duas. Vamos lá, então. A melhor maneira de identificar composições de funções é começar olhando para as funções interiores. E, se você perceber, nós temos essa função seno de x aqui, que eu vou chamar de u de x porque eu já tenho f aqui. Né? Com isso, essa função g é cosseno de u de x mais 1. Basicamente, o que nós temos aqui é uma função que eu vou chamar de v de x, que é igual a cosseno de x mais 1. E essa função g ela é a composição entre essa função v de x e essa função u de x. Isso quer dizer que, no lugar do x, nós colocamos esse seno de x que é a função u de x. E se nós escrevermos isso aqui, nós vamos ter v de u de x, ou seja, a função v composta da função u de x e que é igual a cosseno de x mais 1, sendo que o x nesse caso vai ser a função u de x, que é igual a seno de x. Deixa eu escrever isso aqui. u de x é igual a sen Portanto, no lugar desse x, eu coloco sen Ou seja, é exatamente o que tínhamos aqui. Então, essa função g é uma composição da função v de x e da função u de x. Você pode reescrever essa função g até mesmo como uma composição de três funções. Por exemplo, vamos dizer que a função w de x seja igual a x mais 1, e se quisermos descobrir w de u de x, isso vai ser igual a x mais 1, então, mais 1, e u de x aqui. E quem vai entrar no lugar do x? A função u de x. E quem é u de x? É seno de x. Portanto, w de u de x é igual a seno de x mais 1, mas eu ainda posso colocar uma função h de x aqui que é igual ao cosseno de x. E com isso, eu posso escrever g de x como uma composição entre essas três funções. Ou seja, g de x vai ser a mesma coisa que h de w de u de x que pegar a função w de, U de x e substituir aqui no lugar desse x. Então, vamos ter cosseno de w de, U de x. E quem é w de U de É seno de x mais 1. Portanto, eu posso colocar aqui dentro seno de x mais 1. Ou seja, nós reescrevemos g de x como a composição dessas três funções. Então, esse h de w de u de x é igual a g de x. E o ponto principal dessa aula é a importância de reconhecer funções compostas. Ou seja, você pode reescrever uma mesma função de diferentes maneiras. E é importante também saber que nem tudo é composição de funções. Por exemplo, Deixa eu descer aqui e colocar uma função f de x igual a cosseno de x vezes o seno de x. Esse é o caso que é muito difícil expressar a função como composição de funções. É mais fácil representá-la como produto de duas funções. Por exemplo, eu posso chamar esse cosseno de, x de uma função u de x e o seno de x de v de x, e, com isso, reescrever f de x como u de x vezes v de x. Ou seja, um produto de duas funções. O que podemos fazer é uma composição entre essas duas funções. Por exemplo, nós podemos escrever u composta de v de x. E qual é a função u de x? É cosseno de x. Então vamos ficar com o cosseno de alguma coisa que nesse caso, é a função v de x, que é seno de x. Então cosseno de seno de x. Ou seja, nós escrevemos uma composição entre essas duas funções, que nesse caso foi u composta de v, mas se você quisesse, você também poderia escrever o contrário, ou seja, V composta de u. Mas, de qualquer jeito, você não consegue escrever essa função f como uma função composta entre u de x e v. De x. Portanto, é importante você aprender a reconhecer quando tem uma função composta ou quando tem um produto de funções. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!